Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está satisfeito com a forma com que a política é feita no Brasil? Não! A cada quatro anos, nós somos convidados a eleger as pessoas que vão nos representar. E é isso que a gente chama de democracia representativa. Mas para para pensar. O Estado brasileiro realmente te representa? Vamos olhar para a composição da população brasileira. Nós temos uma maioria de pessoas não-brancas, assim como também a maioria de mulheres. Nós temos três poderes. O Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Começando pelo Judiciário. Nós temos quase nenhuma mulher e todos são brancos. E ricos, não vamos esquecer disso. No Legislativo também não é diferente. A coisa é um pouco mais mesclada, mas ainda assim é a maioria de homens brancos. No Executivo, a composição é de maioria de homens brancos. Como dizer então que essas pessoas representam o povo brasileiro? Outra questão, se essas pessoas que você elegeu no caso do Executivo e do Legislativo, porque o Judiciário a gente não vota, não estão defendendo aquilo que elas prometeram a você que iriam defender, o que você pode fazer de concreto para mudar isso? Se o prefeito da sua cidade ou o presidente da república está governando apenas para si mesmo ou para as suas famílias, quais são as ferramentas democráticas que nós temos para impedir essas pessoas de continuar o seu mandato? Por que vivem dizendo para a gente que uma vez eleito o presidente ou o prefeito ele tem que cumprir o um mandato, mesmo quando ele não está atendendo às solicitações do povo. E os deputados, os senadores, os vereadores? Qual é a força que você tem para alterar aquilo que eles decidem? Nós podemos nos mobilizar, nós podemos ir às ruas, nos manifestar. No entanto, fazer com que aquelas pessoas trabalhem para o povo depende muito menos de nós do que de todo um sistema que está por trás delas. Que inclui não só os partidos, mas também as empresas privadas, as grandes empresas que financiam essas candidaturas. Então eu te pergunto mais uma vez, que democracia representativa é essa? Eu arrisco dizer que tirando 10% ou 20% da população que realmente gosta de ver as coisas ruins como elas estão e que trabalham para que as pessoas não tenham a sua autonomia todos nós estamos insatisfeitos. Agora, essa é a única forma de democracia? Quem governa esse país não somos nós. E nós, o povo, estamos totalmente alienados da vida institucional e não por nossa culpa ou porque nós não queremos participar, mas porque o Estado como foi criado e como ele é gerido impede que nós, povo, tenhamos nas mãos o poder de decidir de verdade o que deve ser feito. E quando a gente decide se rebelar, quando a gente decide não aceitar essa situação, a gente tem a polícia que é o braço armado do estado e que está ali para duas coisas, para defender a propriedade das pessoas ricas e para controlar a população, para impedir que as pessoas se rebelem. No outro lado, nós temos iniciativa privada e aqui quando eu falo de empresas, eu estou dizendo das grandes empresas, daquelas que empregam muitas pessoas e que ganham muito dinheiro. Eu estou falando de empresas que faturam milhões, como bancos, como grandes empresas de transporte. Eu estou falando de grandes empresas de telemarketing que precarizam o trabalho. Eu estou falando de grandes mineradoras e de empresas que exploram o meio ambiente e destroem também. E são essas empresas que têm o poder de decidir quando, por exemplo, um presidente da república é bom o suficiente ou não. Enquanto nós ficamos com a ilusão de que nós temos qualquer tipo de poder de decisão. Na verdade, o que nós estamos passando todos os dias é sofrendo dentro de transportes precários, para ir trabalhar em empregos precários, chegar cansados em casa, não termos momentos de lazer e nem dinheiro para ter esses momentos de lazer enquanto que essas outras pessoas ganham rios de dinheiro e dizem para você qual é a democracia que você tem que aceitar o que muitos de nós estamos propondo é que nós pensemos alternativas é que nós pensemos em possibilidades e que nós sejamos criativos ok, eu sei que não é fácil dentro dessa loucura que nós estamos, por conta do Estado e por conta do grande capital, eu sei que não é fácil a gente pensar em alternativas. Porque nós estamos tão cansados, porque nós estamos tão esgotados, porque nós estamos deprimidos, porque nós estamos sendo mortos todos os dias, principalmente as populações não-brancas, que são a maioria nesse país. Mas eu te chamo para fazer esse exercício, de ser criativo, e de não esperar que o Estado ou que uma empresa vá fazer com que esse país e que esse mundo seja melhor. O que muitos de nós estamos propondo é a anarquia. Tá bom, eu sei que você já ouviu essa palavra e que provavelmente ela soa na sua cabeça como bagunça, como confusão. Mas eu quero te convidar a olhar para a sua realidade e ver quantas vezes você se reuniu com seus amigos ou com as pessoas que moram na sua comunidade ou com outros profissionais para construir alternativas que não dependam de instituições. E se você não fez isso, talvez fosse bom pensar como você pode construir essas redes de apoio. Veja, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, uma coisa muito grave que nós estamos vendo na prática é que nem o Estado consegue nos ajudar e nem a iniciativa privada quer nos ajudar. O Estado o tempo inteiro dizendo que não tem dinheiro, enquanto as pessoas, muitas delas estão desempregadas ou outras trabalhando e se arriscando, assim como as empresas privadas não querem nem saber se você está doente ou não. Porque o que importa para ela no final é o quanto ela vai ganhar de lucro. É possível unir pessoas que são semelhantes a você. Isso significa construir de forma popular alternativas que vão atender não só a poucos interesses. Isso é anarquia. Olha, diferentemente do que algumas pessoas meio estranhas estão propondo de um ilusório anarcocapitalismo, nós estamos propondo outra coisa. Nesse espantalho que criaram, que se chama anarcocapitalismo, quem manda no mundo não é o povo, são as grandes empresas. E o que isso é diferente de hoje em dia? O que muitos de nós estamos propondo é ações coletivas, de forma que o coletivo seja o sustento das liberdades individuais. O que essas pessoas dizem sobre o um mundo governado por empresas privadas, em que tudo está privatizado, é um mundo onde as liberdades individuais são colocadas em primeiro plano e o coletivo é deixado de lado. Não é possível ter uma liberdade no mundo em que quem manda são as grandes empresas. A autogestão, a autonomia e a ausência de dominação é isso que nós queremos. Então, respondendo à pergunta título deste vídeo, sim é a anarquia que nós queremos para o Brasil. Se você ficou interessado em saber como esses grupos, esses coletivos funcionam, vem comigo que na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para você se informar melhor. Anarquia é liberdade.